Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Lúcio, o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje a Lanius tomada 50 aqui com vocês. <risos> Exatamente, ó Alanios na tomada 50 Porque nós estamos tentando gravar esse vídeo aqui Tem um maior tempão Agora parece que tá tudo certo Alanios sem câmera com a gente aqui hoje, tá, pessoal? Porque ele não está em casa Mas vamos lá Porque nós temos que falar sobre Umbro Core Aqui com vocês hoje, né, Alanios? Joguinho índia aí brabo Exatamente Então, meus amigos, ó É um jogo que apareceu na Evolution 2022 Acabou passando batido aí por muitas pessoas Mas nós estamos trazendo aqui Porque o projeto, ele é bem promissor É um jogo de luta, mano, um negócio muito da hora, então já deixa o likezão e poder dar uma força, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube: se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando que nós temos aí a Lanios no mês de outubro, a Brasil Game Show 2022, nos dias 6 a 12 de outubro que vai acontecer o evento teremos lá BGS Talks, teremos campeonatos lá de esportes acontecendo e nós aqui do Meia Luz estaremos lá presentes todos os dias e nós queremos dar um abraço em você, aí, querido inscrito, caso você apareça lá no evento também, vai ser muito da hora. Então, vamos lá, meu querido Alanis, deixa eu trocar nossa tela aqui pra gente poder começar a conferir esse videozinho aqui, rapaz, que eles soltaram no Umbral Core pra gente Que foi basicamente um gameplay de apresentação e também tem uma narração de fundo com legendas em português explicando o jogo pra gente, tá? Então a gente vai deixar tocar aqui pra vocês de boinas, a gente vai assistir junto e depois a gente comenta um pouquinho, né Alanis? Exatamente Então bora lá conferir esse negócio aqui, Alanis Ó, desenvolvimento em estágio inicial. Pode mudar mais pra frente. Cara, olha Ó. esse cenário meio gótico assim, mano. Da hora, né? Bonitão, cara. Ó, legenda, galera. Legendinha. Fight. Ó, a gente well, tendo uma demonstração de gameplay. Um jogo de 2.5D set um mundo de fantasia muito louco, cara. Ó. Cara, isso, isso aqui tá, tá no estágio inicial de desenvolvimento, de desenvolvimento, né? Isso. Exatamente. Olha cara. Cara. cara, como eu gosto de escombra. Uma do a direção de arte hum. Certo. Tirei nossas câmeras por enquanto que tá ficando em cima da legenda, vamos lá. Like Berserk foram. Ah, Robert já, já me convenceu. <risos> And set a new standard for fighting games um Core will try to break the mold featuring uncapped fps players will have the option to unlock rendering fps while keeping the game logic at 60 fps uh. this means that the frame data and combat system will behave just like regular fighting games but the game flow will be much smoother uh, other features include was... online training yeah. in game frame data. Cara, isso é legal, hein? Stand, tipo, sim. modo o treino. Online, modo treino completinho, mano, pelo jeito. <risos> Poxa Umbro vida. A button layout. Light, medium, heavy and Combos Me can tá. be done of strength. Soco, soco, magia, né? né? Tipo, antigamente não era 3, né? Sim. Power is the main é <risos> <EX> moves <risos> the bar. Burst é três barrinhas ali, ó. Três, é, três medidores, Control né? <risos> é. tá. hum. Olha que interessante. Sim. <coughs> Ele te recompensa de acordo com o que você joga specific special to special cancels and parries, or in tá. full to activate powerful installs providing offensive and defensive legal, buffs. legal. Criativo, hein, mano thank you é. for checking out this preview currently quando você fica PC muito na defensiva, né? E isso daí ele, ele se adapta ao seu ano, gameplay, né? Assim, ah, legal, o Alpha não jogava. Tá aberto, né? Pra todo mundo. Bom demais, Ó, hein? Bem promissor o jogo mesmo. As informações no final que eles passaram ali é que a gente vai ter. Eles vão lançar uma campanha, né? Arrecadação de fundos para eles continuarem o desenvolvimento do jogo e tal Que tá bem legal para um estágio inicial de desenvolvimento Pelo que a gente pode ver em termos de gameplay E eles vão trazer um alpha ainda esse ano pra gente, cara Pra gente poder experimentar o jogo Que parece bem legal Eles trouxeram muitas coisas, assim, animadoras, né Começando pelo Rollback Netcode Que é o que tá sendo implementado nos jogos mais novos Pra poder ter Sim. aquele online maravilhoso, né, Alanis? Que a gente gosta pra caramba Ao mesmo tempo, eles mostraram pra gente Muitas mecânicas bem legais ali, cara E bem criativas, por assim dizer que permite que a gente faça, a gente crie o nosso próprio estilo de gameplay com os personagens, né? Gerenciando os recursos que a gente tem. E a dinamicidade parece uma coisa bem legal, entendeu? Eles poderiam ter mostrado mais personagens pra gente, mas como tá no estágio bem inicial, a gente entende o porquê eles mostraram apenas um personagem até o momento. Mas ali a gente já teve um vislumbre de artes de outros personagens que vão chegar, que devem ter gameplays bem distintos, assim, sabe? O que deu pra entender é que ele, os caras que estão fazendo esse jogo, eles entendem de jogo de luta, né? Eles, eles conhecem a tendência do mercado, é, o que que os caras estão fazendo, o que que a galera tá gostando, assim, estão seguindo muito bem a linha, sabe? É, a questão de rollback hoje é imprescindível, você viu ali que Melt Blood, por exemplo, é um jogo que pouca gente conhecia, e por conta de rollback ele vendeu pra caramba, e muita gente ficou sabendo que existia já um outro que foi o Phantom que é do meu Melt Blood. Ninguém comentou, ninguém falou, ninguém sabe nada. Por quê? Porque não tinha rollback, eles falaram desde o início. Então hoje, rollback ele é, é um fator muito importante. Ele define muita coisa, sabe? Sim. Hoje. Porque o, o lance do jogo de luta é... Ainda a galera ainda tem aquele sentimento do arcade, sabe? De jogar contra outros caras. A comunidade, de modo geral, é assim. Se não tem rollback, você já inviabiliza multiplayer online. Nas, nas condições que a gente tem hoje. E aí, o jogo não, não vai vender da forma como deveria, né? Exatamente, cara. E assim, tudo que eles estão mostrando pra gente aqui, eu acho super legal, sabe, e por ser um projeto independente eu acho importante a gente divulgar ainda mais quando é um negócio de qualidade como a gente tá vendo aqui os gameplays rolando novamente no videozinho sem som e assim que eles lançarem essa campanha de crowdfunding né, que eles comentaram no final do vídeo a gente deve trazer mais aqui pra vocês pra deixá-los bem informados caso vocês tenham se interessado pelo jogo e tal e a gente pode ver, comentando até rapidamente aqui em termos de gameplay movimentação dos personagens e tudo mais né Alanis que eles estão mostrando aqui no vídeo, a gente pode sentir que o personagem ele parece um tanto Quanto travadinho Bem... De uma forma bem sutil Vamos dizer Saca? Uhum. Mas a movimentação em si Ela parece muito interessante sim. Obviamente a gente vai ter que sentir Com o controle na mão Fazendo os combos e tudo Mas a forma como o gameplay Se desenvolve Os combos que dá Para a gente poder fazer E tudo mostra um potencial muito grande ali e quando a gente pegar, igual tá mostrando o modo treino aí agora, que é bem interessante, é bem robusto e eu acho que precisa ter um modo treino assim em todos os jogos de luta, né? Com frames e tal, os quadrados de hitbox pra gente poder entender onde que, gente, onde que a gente vai acertar, fazer controle de distância, essas coisas. Ele tem um potencial muito, muito da hora e até poder ensinar alguns jogos aí maiores, né, DNF? Como é que faz as coisas direito? <risos> <risos> o, que, o que deu pra perceber é de, de mecânica, né? Que eles vão colocar dense cancel ali, já Deu pra ver algumas coisas bem legais que eles estão fazendo nesse sentido. Tudo aquilo que, que a gente vê, na verdade, em jogos como Guilty Gear, Marvel's Capcom mesmo, sabe? Que são os grandes padrões, né? Hoje aí, que segue a premissa que eles estão apresentando. É, a gente vê que tá tudo aí. Eu acho que o ponto fundamental é ver se, no final das contas, é, os grandes fundamentos vão estar tá presentes também. Se vai rolar o lance do, do footsies bonitinho, entendeu? Se vai funcionar o Chime, cross-up, essas, essas coisinhas que a gente gosta tanto Aí, que fazem tanta diferença no gameplay. É isso que, que a gente precisa ver se, se vai estar tá ali. A questão de animação, provavelmente eles vão melhorar muita coisa, né? Dá para ver que tá Sim. faltando ainda. Mas eu acho que eles quiseram realmente mostrar qualquer é proposta de gameplay. Tem, com certeza, cara. E eles disseram ali, né, que. Tudo que eles estão mostrando aqui pode mudar Até o lançamento, até uma beta ou qualquer coisa do gênero Então vamos esperar poder ver aí, cara Quando eles lançarem essa campanha também de crowdfunding Vamos ficar ligado aí no Alpha que eles vão lançar mais pra frente esse ano pra nós Que vai ser bem interessante pra gente poder testar E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora O que, é que vocês acharam, mano, desse Umbro Core? Vocês gostaram do jogo? Vocês acharam que ele tem potencial também? O que, que vocês pensam a respeito de tudo isso que eles estão desenvolvendo aqui pra nós? Até mesmo a temática, né, mano? Que é uma parada bem Dark Fantasy, como eles comentaram uhum. aqui, que é bem legal. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais, é? Fui.